E a gente tá aqui hoje para falar sobre o ciclo da doença, como que ele te aprisiona, como que ele te pega e como que você se enreda nas teias desse ciclo da doença e não consegue sair nunca mais. A gente tem uma visão hoje em dia de que ficar doente é normal, isso está errado, ficar doente não é normal. Até pode ser comum, né? a gente até pode ver como uma coisa comum, mas normal não é. Quando você tem uma caixa de remédio grande na sua casa, significa que o ciclo da doença já te pegou. Então qual é o tamanho da sua caixa de remédio? Um dos objetivos dessa campanha, desse movimento da fitoenergética que nós criamos é diminuir o tamanho da caixa de remédio em cada lar desse Brasil é fazer com que ela diminua de tamanho. Tem pessoas, imagina, que tem um armário inteiro de remédio em casa, tem pessoas que têm uma caixa enorme, tem outras que têm uma caixa menor. A caixa de remédios da sua casa, o tamanho dela, revela o seu nível de consciência revela o quanto você tem controle sobre si mesmo, sobre seu comportamento, sobre seu corpo, sobre a sua saúde e quanto você tem consciência do que está acontecendo na sua vida. Nenhuma caixa de remédio pode ser maior do que a sua consciência. A fitoenergética, ela veio ao mundo, né? Ela, ela começou desde que o planeta existe, tá? A fitoenergética ela já está por aí, a energia das plantas já atua na terra desde que o reino vegetal começou. Mas a fitoenergética com esse nome, uh, com essa organização e esse sistema de cura natural, ela foi criada em 2002, há 19 anos atrás, pelo meu colega Bruno Jimenez. Ele é o criador da técnica, eu sou a embaixadora mundial da fitoenergética. A gente trabalha junto, a gente atuou... Junto lá no início na pesquisa da Fita Energética, né? Catalogando procurando encontrar na natureza plantas que tenham conexão com as nossas emoções, pensamentos e sentimentos e que podem produzir cura nesses níveis, né? Para nós. Então, o trabalho da Fita Energética foi encontrar na natureza 118 plantas e, onde, e, e mostrar, né?, onde que essas plantas atuam e como que elas podem nos curar. Então. Tem uma coisa chamada na fitoenergética que é o alinhamento por compatibilidade. Então cada planta tem um, alime... um alinhamento e uma compatibilidade com os pontos de energia do nosso corpo. E elas fornecem a energia que a gente perde quando a gente se estressa, quando a gente briga com alguém, quando a gente passa por uma situação desgastante, quando a gente sofre algum trauma... Então, tudo isso faz com que a gente tenha perda de energia. E as plantas são capazes de repor essa energia de uma forma natural, sem deixar um rastro de subprodutos dentro do nosso corpo, que os remédios deixam, sem deixar efeitos colaterais e sem contraindicações. Então, a fitoenergética é muito eficiente não só na cura física, mas na cura profunda, que é a cura mental, emocional e até espiritual, fazendo desprogramação e limpeza dos registros acásicos que a gente tem dentro da célula. Então é uma cura em nível muito profundo, celular, em nível de DNA, né? porque vai desprogramando energias negativas, vai transformando padrões e vai fazendo com que você se torne uma nova pessoa, ok? Por que, que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas não tem noção de que a cada 90 dias nós somos uma pessoa nova. E por que, que isso acontece? Né? Porque nós temos, mais ou menos, né, pela contagem que a ciência faz, um quinquilhão de células. Se você imaginar um milhão, se você imaginar um bilhão, se você imaginar cem bilhões, gente, um trilhão, o que, que seria um quinquilhão? É, um, é uma infinidade de seres, né, de mini-eus dentro de mim. É uma população gigantesca que habita meu corpo internamente. Então, toda essa população ela precisa de liderança para funcionar, precisa de comando. E o nosso corpo ele tem uma organização interna, ele tem uma hierarquia né? que funciona por sistemas. Então... E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas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 O nosso corpo tem 14 sistemas, tá? E cada um desse sistema, desses sistemas é formado por órgãos. Então, esses órgãos é como se eles fossem ali, sei lá, líderes daquele departamento, gerentes, né? Pessoas que organizam aquele sistema ali para ele funcionar. Os órgãos, por sua vez, são formados por tecidos, esses tecidos são formados por células, né? E essas células trabalham para fazer aquele sistema funcionar, certo? Então, vamos supor lá que o seu sistema digestivo, né, formado por fígado, baço, pâncreas, intestino, tudo que coordena aquele sistema, tem um batalhão de células trabalhando para funcionar. Só que tem sentimentos e pensamentos negativos que são incondizentes à nossa natureza, ou seja, eles vão contra a nossa natureza, que se a gente fica sentindo por muito tempo, é como se aquele sistema sofresse uma queda brusca, como se ele tivesse uma ruptura, uma rachadura e ele começasse a desmoronar. Por exemplo, no sistema digestivo, a gente tem um sentimento negativo que não é condizente à nossa natureza. Não quer dizer que a gente não possa sentir isso, tá? Mas quando a gente sente, a gente causa uma ruptura no sistema porque esse sentimento não é condizente à nossa natureza. E no sistema digestivo, um dos que mais impacta é a raiva, tá? Então, quando você sente raiva, você desestabiliza um, tudo aquilo que é produzido no estômago, por exemplo, né? E você pode vir a ter uma gastrite, você pode ter, ter, uh, vir a ter um câncer de estômago, uma úlcera nervosa e várias, um câncer de intestino e várias coisas que prejudicam esse sistema quando você sente. Então, uma raiva, medo, tristeza, mágoa, ansiedade, culpa, ressentimento, tudo isso pode causar rachaduras em vários sistemas do seu corpo. E quando a pessoa sente tudo isso ao mesmo tempo, durante muito tempo, sem procurar uma cura, ela se desestabiliza ao ponto de ter um câncer, de passar por um processo depressivo, de ter uma síndrome do pânico, que são coisas muito mais graves. Gente, eu tô fazendo um super resumo, tá? Pra, pra gente não ficar muito tempo nisso e pra você entender uh, como que o ciclo da doença funciona. Então, tudo na vida, assim, ó que é ruim, tá? ele começa com pequenas coisas, tá? nada começa de uma forma muito catastrófica. Ah, eu vou tomar um, um remédio um psicotrópico, um ansiolítico, porque eu estou ansioso. Em vez da pessoa buscar ajuda de forma natural para curar aquela ansiedade, ela recorre ao remédio. Só que tem um detalhe, nenhum remédio químico tem alcance para tratar a alma, e a alma é um campo de energia. Então, não tem como alguma coisa química atuar na alma. A química sempre vai atuar de forma física. Então, ela vai atuar no cérebro, no neurotransmissor, vai atuar no neurônio, vai atuar na glândula pineal, na hipófise. Então, é assim que o remédio químico se comporta. Ele vai anular a tua percepção de realidade. Ele não tem como trazer cura. E, em muitos casos, o remédio químico ele se faz necessário. É importante quando a pessoa está muito surtada, quando ela está pensando em tirar a própria vida, quando ela está passando por uma situação muito catastrófica na vida dela, o remédio químico ele é importante, sim. Então, a gente não está aqui uh, dispensando né, os remédios, mas dizendo que 93% dos remédios que são utilizados no mundo são desnecessários. 93% dos remédios utilizados no mundo consumidos, comprados, eles são desnecessários. Então os remédios são necessários sim, mas hoje tudo, de tudo que é produzido de remédio no mundo, 7% seria suficiente para a humanidade se tratar. E aí os outros 93% é automedicação, é comprar mais do que precisa, é tentar tratar coisas com remédio que poderiam ser tratados de forma natural poderiam ser tratados através das plantas, através da natureza, entende? Então, uh, nos últimos 100 anos, principalmente, toda a nossa sociedade está voltada para a farmácia, ela foi conduzida para o caminho da farmácia. Tanto que se eu perguntar para um jovem hoje, onde tem um Tilenol, ele sabe, ele sabe onde tem uma farmácia, todo mundo sabe onde tem uma farmácia. Você não precisa nem ir à farmácia, você pode pedir pelo aplicativo que a farmácia vem até você. Agora, se eu perguntar onde tem um pé de alcarávia, onde tem um pé de valeriana, onde eu encontro um pé de hortelã, onde eu encontro um pé de camomila as pessoas não sabem onde é que tem, elas ficam confusas. Então, o trabalho da indústria farmacêutica nos últimos 100 anos, o marketing, o lobby, o investimento que tem na indústria farmacêutica, ele foi muito bem feito. As pessoas que são envolvidas né, nesse mercado, elas tiveram muita competência, porque conseguiu descaracterizar totalmente o ser humano do seu caminho natural conseguiu conduzir toda a manada para a farmácia. Isso acontece em nível mundial. Então, esse mercado dominou o mundo e dominou de, de certa forma que atualmente a única coisa que se fala é sobre vacina. Todo mundo quer uma vacina, todo mundo quer ser vacinado, todo mundo quer uma solução para esse problema que o mundo está enfrentando, que pelo que tudo indica... Não foi um vírus criado pela natureza, foi um vírus criado pelos próprios homens. Então, é, olha tudo que a gente está vivendo né, no último ano, olha tudo que aconteceu no último ano e a situação em que a gente se encontra. Né? Então, nós somos escravizados por esse sistema. E quem não tem imunidade acaba se tornando um escravo. Quando você não tem imunidade, você é mandado pela indústria farmacêutica, é mandado pelos outros.